Fala, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta, dessa vez para falar da carteira ISD para fim de fevereiro e, obviamente, comigo, Rafa Dortas. Tudo bom, Bruno? E aí, tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Antes da gente entrar na, na modificação da, da carteira, que foi feita no Rio de Janeiro para Fevereiro, acho que vale só comentar, né, Rafa, um pouquinho de como está a exposição setorial. A gente relembrar aqui para o pessoal. É, então, até porque saíram alguns resultados. Então, está ali no meio da temporada de resultado aqui no Brasil e alguns dos papéis, né, alguns ativos é, da carteira SD reportaram, já divulgaram seus resultados. Então, acho que vale dar um, fazer um recap aqui sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente gostaria de destacar: é, a carteira né, tá mantendo a exposição ao segmento financeiro através de Itaú e Porto Seguro. O resultado de Itaú, inclusive, deixou a gente até mais confiante, até porque a temporada de balanço de bancos ela se mostrou enfim, bem peculiar, vamos colocar desse jeito, com tendências bem específicas, quando a gente olha cada banco privado e próprio Banco do Brasil. Então, a gente está mais confiante na tese de Itaú, está negociando alguma coisa próxima a sete vezes e meia, sete vezes de preço-lucro, o que historicamente é realmente muito baixo. E também Porto Seguro, é, os, os resultados, eles, a gente espera que os resultados evoluam muito bem, a gente tem visto, acompanhado os dados da, da SUSEP, é, e de fato as tendências elas mostram uma recuperação importante para o business, para o modelo de negócio da Porto. É, além de, de, de do setor financeiro, aí falando um pouco de Itaú e Porto, acho que vale a pena relembrar a composição. É, Areso, dentro do segmento de alta renda, Indraer, em bens de capital, localiza na parte de aluguel de, de veículos, Raio drogasil consumo de varejo, mas ali obviamente um, um varejo mais defensivo, né, olhando na parte de, uh, de farmácia, Raizen, que também recentemente até a gente mandou um relatório, uh, também atualizando bastante. Uh, alguns pontos ali importantes da tese de raiz, principalmente o segmento de açúcar e etanol. Santos Brasil, em infraestrutura e Veg, que também já reportou resultado. O resultado, aliás, viu bem acima do que, a gente, do que a gente esperava. E a gente agora vai falar de quem entrou na carteira este mês, não é, Rafa Dortas? De quem entrou e quem saiu. Verdade, quem saiu o cotorial, entrou, entrou a Sabesp. Belíssimo ponto. E do lado de ISD, o que é que... Bom, a Sabesp, naturalmente, pelo, pelo próprio setor, né? Saneamento já tem bastante coisa ali implícita. Já, já tem um mega PIO ISD, né? Exatamente. Mas o que, que chamou muita atenção de vocês, na, especificamente Sabesp? Então, pessoal, sobre Sabesp, a tese ISD é a seguinte. É, atividade por si só já tem muito PIO ISD, atividade de saneamento. A Sabesp é a maior empresa, é a empresa que mais investe no Brasil em saneamento. É, cerca de 33% de tudo que é investir em saneamento no Brasil, a Sabesp faz. A Sabesp há muitos anos já faz o um relatório um Anual de Sustentabilidade. Geralmente, a gente vê as empresas com esse movimento de 5 ou 10 anos. A Sabesp faz isso há 15 anos, então mostra que ela está há muitos anos olhando para o tema. E aí eu vou destacar, é, dentro do que é relevante para a Sabesp, o que, que a gente entende que são boas práticas ESG. Então o primeiro ponto é que eles, é, muitas empresas estão olhando, estão fazendo atividade de responsabilidade social, engajamento que não conversam muito com a atividade econômica da empresa. A Sabesp faz diferente. É, eles têm, eles levaram é, condições de saúde positivas para mais de 15 mil famílias no Brasil. É, eles também é, acabaram ajudando na despoluição de vários rios aqui em São Paulo, principalmente o rio Tietê, que fica no, no município de São Paulo. E é, em 2021, eles pegaram as famílias, 320 mil famílias, que estavam em situação de maior carência social e passaram a dar um benefício de tarifa subsidiada para eles. Além disso, outro tema que a gente acha interessante para esse setor, que é um setor de, de serviço público, ele tem muita interação com o usuário do serviço público, então, falando um pouco de atendimento ao usuário, é, satisfação do cliente, eles têm 407 agências instaladas em 375 municípios que eles atendem aqui em São Paulo, o atendimento deles é 24 horas, eles também têm, além de ter atendimento por telefone, eles também têm um atendimento é móvel, onde as vans ficam estacionadas em diferentes localidades do estado de São Paulo. É, os serviços de atendimento deles é, também estão olhando para o tema de acessibilidade. Então, tem um serviço de atendimento em comunicação em Libras. E eles têm uma, um programa, uma pesquisa muito, muito forte de satisfação do cliente. Então, logo depois que, você, que o cliente é atendido, eles têm ali uma pesquisa pós-serviço. Eles já é, captaram, em 2021, é, mais de um milhão, um milhão e meio de, de feedbacks do, de, de, dessa pesquisa. E com esses feedbacks eles melhoram é, no atendimento. Outro tema que eles também fazem muito em conjunto com o consumidor, com o usuário final, é melhorar o consumo de água é que ter é, programas, práticas de educação ambiental para que o usuário é, final deixe de consumir tanta, tanta água e consiga né, ter um uso é, eficiente do, dos recursos. Outro tema que a gente acha interessante que a gente fala, poxa, a Sabesp, né, para ser saneamento, tem, tem um ângulo muito forte em SD, tem, mas a Sabesp também tem um impacto muito alto quando a gente fala de mudanças climáticas. O próprio tratamento da água, é, a atividade toda da, da Sabesp, primeiro, consome muita energia, e segundo, eles também, é, o, o lodo, né, ele emite muito metano, e o metano é um gás super é, poluente. Então, o que, que a Sabesp faz? ela é, otimiza as operações de, de estação de tratamento do esgoto para reduzir as emissões. Eles também têm um programa de é, instalação de energia solar, que eles querem atingir cerca de, de 40 megawatts até é, 2023, para que eles consigam consumir energia de fonte renovável, ao passo de que hoje, nos últimos anos, eles estavam consumindo energia não necessariamente renovável. Então, falei um pouquinho para vocês assim, das ações no viés social, no viés ambiental, eles têm uma tradição, a até pode chamar uma tradição, em relatórios é, de sustentabilidade, e era um pouco isso que eu tinha para o Calde Saber. Boa! Então, complementando o ponto da Rafa, é, eu falando um pouco mais da questão de fundamento aqui da empresa. é Bom, acho que primeiro ponto que todo mundo sempre levanta é a questão da privatização. É, hoje, no múltiplo atual, e o múltiplo que a gente olha é, um, é uma referência de valor da firma e do, do ativo regulatório, né, da base ativo regulatório da Sabesp. A gente está vendo a Sabesp hoje muito próxima de alguma coisa 0,75, é, valor da firma, né, é, contra é, como referência da base regulatória e ativo regulatório. É, na nossa visão, esse múltiplo, ele mostra a Sabesp ainda como empresa, uma empresa estatal, né, ainda é muito né, próxima dos pares, é, só que de fato a Sabesp já tem uma probabilidade maior ao longo né, desse novo governo aqui de São Paulo de ser é, do evento, né, de ser privatizado. Obviamente, é um processo que é, não é rápido, não é trivial, mas existe uma probabilidade de é, ser, ser construído essa trajetória até a privatização da Sabesp. Isso é um ponto, porque a gente enxerga uma Sabesp privatizada é, saindo de 0,75 para, uma vez, o valor da firma é, contra o ativo regulatório. Uh, só aí você tem uns 45, 50% de, de potencial de retorno. Enquanto isso, a própria mudança de CEO que a Sabesp realizou e o novo CEO, o André Salcedo, é, com ba baixa experiência enfim, no segmento, no setor de saneamento lá no, no, no BNDES, é, em um novo time executivo, a gente acredita que é, por execução, de fato, desse novo time, a Sabesp já conseguiria melhorar os seus resultados operacionais enquanto é criada né, enfim, essa tentativa, esse processo de privatização. Então, na visão de mercado, na nossa visão, quando você junta as duas discussões, você, tem, né, você pode ter um que a gente chama de né, um carrego, né, uma geração de resultado orgânica da companhia ao longo dos próximos anos, melhor e com algum potencial ainda desse processo de privatização acontecer, por isso que enfim, do lado de fundamento é, acho que faz bastante sentido olhar também para o caso Sabesp. É isso, Rafa Duarte? É isso. Então, fechado. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigada. Pessoal, se você gostou do vídeo, curte, encaminha para quem você acha que pode gostar. Se, se não está inscrito no canal, se inscreve, vai estar tá aqui embaixo o link para o relatório da, da carteira SD. Assim, lembrando, temos tem SIM, tem Small Cap, tem a carteira de BDR enfim, tem várias outras carteiras aqui do BTG Pactual para você olhar é, e ver né, quais são as principais teses, tanto setoriais quanto nomes específicos que a gente está, é, nesse momento, favorecendo. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, pelo tempo e até o próximo vídeo. Um abraço.